Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou fazendo um vídeo um pouco diferente aqui, né? Como havia prometido já umas duas vezes esse ano, é... eu prometi de fazer um vídeo explicando como usar o pad contínuo, tá bom? Então muita gente aí me pergunta, como é que eu uso o pad contínuo e tal? Então vou fazer esse vídeo aqui, tá? Estou usando aqui um teclado aqui, o MZX500, né, da Cássio. É, eu criei os pads que eu vou usar, tá bom? Vou explicar porquê no decorrer do vídeo, tá bom? E aí a gente vai poder discutir um pouco esse assunto aí. Vamos lá então, como usar pad contínuo, contínuo pad, pad de sustentação, pad de worship, o que você quiser aí. Vamos lá então. Bom pessoal, é, eu tô com um piano aqui, tá ó. puro, tá zerado. Não vou usar muito recurso do teclado, tá? O que que eu vou usar? É, eu criei aqui é, o pad, tá, de sustentação contínuo nas 12 tonalidades, OK? Nas 12 notas da escala, então tem um para dó, outro para dó sustenido, para ré, mi bemol, assim por diante, tá? Eu vou estar tá disponibilizando, tá, esses vídeos com esses pads para vocês baixarem Tá, é, vai estar tá o vídeo aí, que vocês sabem baixar vídeo, que eu sei que vocês sabem. <risos> e aí vocês vão poder usar, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Vamos falar então né, sobre o assunto logo, para não ficar enrolando muito. Tá? O que, que é o pad contínuo, ou contínuo-pé, contínuos-pad e tudo isso aí? É um pad tá, que ele fica rolando em uma nota só, ok? De fundo com a música, tá? Então, eu estou com o meu celular aqui, deixa eu desbloquear ele. Tá? Então, ó, eu tô com ele aqui. Inclusive, é um vídeo do meu canal aqui que, que tá rolando, tá? Ó, vou pôr aqui para tocar. Beleza? Deixa eu abaixar um pouco. E aí o que acontece? Tá rolando esse pad, tá? E aí o piano entra em cima, às vezes um piano e pad, às vezes um piano puro, ó. Às vezes fazendo algum fraseado, né? E, a, e o pé continua rolando na mesma nota, ó. ok? O que que acontece? É, esse contínuo pad aqui, ou pad contínuo, né, foi eu que fiz esse aqui, tá? eu gravei todas as tonalidades E eu tomei a, a, o cuidado de buscar uma forma de criar um pad contínuo que sirva para tonalidades maiores e menores Porque era muito chato quando eu ia usar o pad contínuo, e por exemplo a música era em lá menor E eu tinha que usar um pad em dó maior, entendeu? Ficava bem estranho então eu busquei uma solução tá para que o mesmo pad sirva para tonalidade maior e menor tá esse aqui ó eu vou virar até meu celular aqui para cima vocês estão vendo aí tá no meu canal tá ainda não tá publicado né ele tá em ré maior e ré menor eu vou tocar em ré maior e depois vou tocar em ré menor ó. é uma nota só rolando tá vendo então vamos lá. Com esse mesmo pad, eu vou tocar agora em Ré menor, olha o que, que vai acontecer. Então vocês estão vendo que a ideia do pé de contínuo é trazer essa cama por detrás tá? Da harmonia, ok? Tem que ficar esperto aí também, não vai reharmonizar em cima disso aqui não, que vai sair fora, tá? Isso aqui é um esquema específico para tocar worship, tá bom? Então assim, você que não gosta, é, a gente entende, tá? Mas tem muita gente que gosta. E a ideia aqui é atender mesmo esse pessoal, tá bom? E até você que não gosta, um dia vai precisar usar, tá bom? Então assim, tenho em mente que você vai tocar aqui, ó. Vou pegar uma música aqui. Não queria, né? Mas vou pegar um trecho de uma música aqui, ó. É, para Ré maior, a gente vai ter... Ó quão lindo esse nome é. Ó. Ela começa inclusive assim, ó. Isso era a palavra Tá vendo? Então, é, é muito usado mesmo nas músicas, tá? E a ideia desse vídeo aqui é te dar esse toque aí de como trabalhar. O que, que eu fiz aqui? Você pode estar tá perguntando. William, que ligação é essa que você fez? tô com o meu celular aqui tá um cabinho de áudio esse teclado tem um áudio in aqui tá e aí eu liguei direto aqui daria para tocar ao vivo assim porque atrás do teclado tem um controle de volume né e aí eu consigo controlar o volume desse pad tá bom e aí o piano piano do teclado mesmo estou usando ele seco aqui tá Talvez eu possa colocar um pad aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu voltar. Espera aí. Aqui. Pronto. Vamos ver, ó tem o pad do teclado. Está ouvindo o pad do teclado? Junto com o pad contínuo. Então, você ainda pode fazer essa mescla, tá? Tá meio baixinho aqui, porque eu gosto dele baixinho, né? Mas você pode fazer essa mescla, tá? De colocar o pad, o piano, o pad do teclado, mais o pad contínuo aqui. Você vai preencher ainda mais sua harmonia. Beleza? Bom, eu acho que é isso, né? Que eu tinha que explicar sobre pad contínuo. É bom você ficar esperto com as notas que você vai tocar, tá? Não vai sair tocando qualquer coisa. Pode ser que choque com a harmonia do pad, tá bom? Eu sempre falo isso para os alunos, né? É, a gente tem que ter um certo cuidado e um ouvido bom também atento, tá? Por isso que você vê o chip o pessoal tocando muita coisa assim, né? justamente para evitar de criar esses choques, tá? Mas dá para tocar o acorde chapadão também, tá? E é bem importante, tá? Falando em acorde chapadão, você dedilhar o mínimo possível quando estiver tocando junto com isso aqui, tá bom? Ó? Então, ó, de preferência, tá? Toque os acordes mais cheios com nona. Ou aqui, ó, aqui, ó. Olha que bonito. Ok, então assim, tô aqui passando algumas ideias para vocês, tá? Para vocês é, irem fazendo esse laboratório em casa, porque o laboratório em casa é importante para você se achar junto com o pé de contínuo, tá bom? Então assim, ajuda muito, tá? Hoje ainda mais hoje, né? que as igrejas aí estão tocando muito worship, eu falei hoje umas três vezes aqui nessa frase, agora quatro, né? <risos> tá bom? É, mas assim, tá usando muito, tá? E aí você não precisa nem instalar no teclado, você consegue usar direto no celular, igual eu fiz aqui, ó. Sem tempo ruim, tá bom? Bem suave aqui. Coloquei direto no celular com um cabinho aqui, ó. Resolveu, tá? Isso é. Se o seu teclado tiver entrada de áudio, claro, né? Se não tiver, você pode mandar um cabinho com o celular pra mesa e Dá seus pulos aí, que dá certo, sei que você vai conseguir se virar. Beleza, gente? Então, assim, eu vou estar disponibilizando, então, os vídeos, tá? Nas 12 tonalidades, estão sendo estranha aí no canal, não. Se aparecer uma publicação minha aí, é... Pede de sustentação contínuo Mi bemol, Mi bemol menor. Não estranha, não. É eu postando material pra vocês, tá bom? Bom, material totalmente de graça, lembre disso, tá? Não tô cobrando nada por isso, tô gravando tudo aqui. Hoje ainda eu termino. É, vou, já vou postar duas tonalidades hoje, tá bom? E se você sentir no coração aí falar Poxa, Deus tocou no meu coração William me abençoou que se espede contínuo, tá? Me chama, tá? O número eu vou deixar aí, tá bom? Embaixo Me chama no, no meu WhatsApp lá e fala William, eu quero te abençoar aí Qualquer valor que você me abençoar é bênção, tá bom? Você vai estar tá me ajudando a manter o canal E o curso, se você quiser ser meu aluno Link na descrição do vídeo, tá bom? Mas se você não quiser ser aluno e quiser me ajudar, tá bom? Vai ser uma benção pra mim aí, tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui porque eu tenho que terminar de gravar todos esses pads ainda hoje, tá bom? Vai assistindo o vídeo aí. Já vou postar hoje Ré. Ou ré não, vou postar Dó. E vou postar... Eu vou postar Dó e Ré, beleza? Posto Dó hoje. Dó, Dó maior, Dó menor. Ré maior, Ré menor, mais tarde, tá bom? Assim vocês já vão começar a brincar aí. E vamos ver se até antes do ano novo eu posto tudo, tá bom? Quero ver se eu posto uns dois, três por dia aí. Tá bom, gente? Fiquem com Deus aí, em nome de Jesus, tá bom? Um, desejar um Feliz Natal atrasado pra vocês, né? E um Feliz Ano Novo aí, abençoado pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.